Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar para vocês o que que é catacrese. Catacrese é quando uma palavra que foi criada por uma metáfora acaba se incorporando à língua portuguesa, então é o caso de pé de mesa, é, asa da xícara, são palavras que no início era só uma metáfora para explicar uma parte do, do, do objeto, mas que hoje se incorporou à língua e é já uma expressão usual.